Luiz no Twitter foi cansativa, desesperadora, exaustiva, loucura, fome, terrorizante, Fosse sede, volta. dor, cansaço, treinamento físico, foi psicológico psicológico Exaltiva. alterado. Muito, e resistência do BBB. Bios. Bios. Bios. Bios. Bios. Bios. Frente, eu, chegamos com atraso significativo, muito, mas, mas vencemos ah! o que a turnê intrínseca ah, é, é, é, vai ser maravilhosa ah, tá. muito uhul então não a falar! Ah, não, gente, é o seguinte a primeira parte, o que foi o que será é a segunda parte. Tá bom, ah, tá bom. Ah, é ah, pra dizer o quê? O que foi? Tá. Uma palavra. Vai. Vamos lá. Foi. Já? Foi. Já? Turma intrínseca em São Luís. Como é que foi o tuitasco? Desesperador. Exaustivo. Muita loucura. Hum. Cadê? 宮近ああ! <笑>